Pesquisa data folha para presidente. Cai a diferença entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Delegado aposentado vai parar na UTI depois de briga com o coronel da Polícia Militar em bingo Beneficente de São Paulo. Morre o dono de uma empresa de segurança baleado no confronto entre policiais mineiros e paulistas em juiz de fora. Motorista atropela quatro pessoas e foge sem prestar socorro na grande São Paulo. Pacientes reclamam da falta de remédios para evitar rejeição a transplantes nos postos de saúde do Rio de Janeiro. Na Espanha, a apreensão de Três toneladas de cocaína escondidas, uma carga de banana. Professora é agredida por irmã de aluno dentro de uma escola pública de Porto Alegre. Jair Bolsonaro mostra preocupação com o crescimento do candidato petista em São Paulo. Fernando Haddad pede a atenção da Organização dos Estados Americanos para o uso de notícias falsas às vésperas da eleição. Enxurrada arrasta van escolar e deixa 18 mortos na Jordânia. Nos Estados Unidos, a polícia intercepta novos pacotes com explosivos, um deles enviado ao ator Robert De Niro. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade Boa noite. Boa noite. A Corregedoria da Polícia Militar e a Polícia Civil de São Paulo investigam uma confusão entre um delegado de 80 anos e um coronel da Polícia Militar durante um bingo beneficente de uma igreja. Depois da briga, o delegado teve que ser internado na UTI. Pacientes que fizeram transplante de órgãos vivem um drama. Um dos principais remédios usados para evitar a rejeição está em falta nos postos de saúde do Rio de Janeiro. A Saudita mudou a versão mais uma vez e admitiu que a morte do jornalista Jamal Khashoggi foi premeditada. Sabe quanto você pode economizar se fizer uma boa pesquisa na hora de fazer as compras no supermercado até 5 mil reais em um ano? Veja a seguir, pesquisa revela que 8 em cada 10 brasileiros se automedicam. E depois de Clinton e Obama, o ator Robert De Niro também recebe pacote com explosivos nos Estados Unidos. Você vai ver já já. O metabolismo energético. O suposto caso de discriminação em um shopping center de São Paulo provocou indignação nas redes sociais. Um segurança barrou a entrada de um menino que pedia para os clientes comprarem um par de chinelos para ele. Nos Estados Unidos é... interceptou novos pacotes com explosivos. Dessa vez, um dos alvos foi o restaurante do ator Robert De Niro. Em instantes, os números da pesquisa Datafolha para a corrida presidencial. A professora que foi espancada pela irmã de um aluno em Porto Alegre. Você vai ver já já. Uma festa em cruzes na grande São Paulo que teve bebida e drogas. Uma adolescente de 16 anos deixou as amigas na festa, saiu sozinha do local e está desaparecida. Bonita, alegre, cheia de espancada pela irmã de um aluno de uma escola municipal em Porto Alegre e as aulas suspensas. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O Data Folha divulgou agora há pouco a terceira pesquisa de intenção de votos para presidente da República no segundo turno. O candidato à presidência, Fernando Haddad, participa agora à noite de um comício no Recife. Mais tarde, o petista teve uma reunião em São Paulo com a representante da Organização dos Estados Americanos, que está no Brasil, para acompanhar o processo eleitoral. O candidato à presidência da República pelo PSL Jair Bolsonaro cobrou hoje dos integrantes do partido mais empenho para conquistar votos na cidade de São Paulo. Começaram a ser distribuídas hoje as urnas eletrônicas que serão usadas no segundo turno da eleição. E novamente surgem boatos sobre o funcionamento das urnas. É. O Data Folha divulgou há pouco a segunda pesquisa de intenção de votos do Instituto para o governo de São Paulo no segundo turno. João Dória e Márcio França estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. E vamos agora aos números do Instituto Data Folha para o governo do Rio. Na pesquisa anterior... No próximo bloco, a derrota amarga do Palmeiras na Libertadores. Depois de perder para o Boca Juniors, Felipão diz que a equipe brasileira terá de se superar para chegar à final. Não perca, a gente volta já já. A dor de cabeça, para muita gente, a primeira providência é tomar um analgésico. É, mas esse simples ato pode ser um risco à saúde. A automedicação vem crescendo entre os brasileiros. No futebol, o Atlético Paranaense saiu na frente do Bahia na disputa por uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. O Boca Juniors venceu o Palmeiras por 2 a 0 e complicou a vida do time brasileiro na Libertadores da América. O Palmeiras terá que reverter a vantagem de dois gols dos argentinos para chegar à final da competição. Ficou uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.